Como é impiedoso e às vezes até sádico esse tal de MMA, hein? Se você viveu pela espada, você vai morrer pela espada, como no caso do menino Ben Henderson. Ele, que é filho de uma senhora coreana, começou a treinar taekwondo desde cedo e as pernas flexíveis e soltas foram a base de todo o sucesso Aí ontem à noite no Belator 292 Não é que o cara foi exatamente aposentado por um chute alto Desferido por um russo que tem o wrestling como base Mas como diziam os antigos A maior glória que um homem pode ter é a morte heroica Ou o famoso morrer como homem ao prêmio da guerra Nesse caso, felizmente, a morte do Bendo foi apenas uma morte profissional porque o ex-campeão dos leves do UFC, um dos três únicos que defenderam três vezes o cinturão por lá, deixou as luvinhas brancas, né, do, do GP, no centro do cage circular e anunciou aposentadoria aos 39 anos. E saiu no topo, porque era o terceiro do ranking, vinha de duas boas vitórias sobre garotos bem mais jovens e a última luta foi uma disputa por cinturão. Acontece que o priminho mais novo do Habib, Usman, o Nurmagomedov Striker, é sinistro demais. Se a gente parar para pensar, uma luta de 5 rounds com o cascudíssimo Ben Henderson, que já lutou até com 77 quilos, era tarefa complicadíssima para um rapaz de apenas 24 anos no início da carreira. Se tecnicamente é brilhante, ainda falta usma, experiência, malandragem e até gás para 25 minutos. E nesse caso nem vou botar na juventude, porque sim, eram 15 anos de diferença entre o russo e o americano, mas foi um tapa de peito do pé perfeito no queixo. E decidiu a luta. Knockdown um dos mais plásticos bonitos do ano. Bendo caiu, foi montado, acabou cedendo as costas para não tomar soco na cara, mata leão e tudo isso em dois minutos. Pra vocês terem uma ideia, a última vez que o Ben Henderson, que é faixa preta de jiu-jitsu e compete de pano, foi finalizado foi em 2013, na disputa pelo cinturão dos leves do UFC com o Anthony Patch. Eu, sinceramente, nem sei mais o que adicionar sobre o Usman aqui no canal. Venho avisando vocês, eu comentava a luta dele, as lutas dele lá na ESPN, 24 aninhos, com vitórias agora sobre um ex-campeão do UFC, recordista de defesa de títulos e o último campeão do Bellator, o Patrick Pitbull. Javier Mendes, líder da AKA, sempre disse publicamente que ele era o mais naturalmente talentoso de todo o clã da gestão E já ouvi por aí que o treino dele com o Islam Makhachev, atual campeão do UFC, é pega fogo, é de igual para igual. Então, pela margem de crescimento ainda tem, dá pra dizer que o cara é candidato a melhor peso leve de todos os tempos, porque o plano é migrar pro UFC assim que o Islam Mahashev aposentar. E a minha opinião não vai mudar caso ele não vença esse GP dos leves que vale um milhão de dólares, porque tá cheio de casca grossa, todos muito mais experientes que ele. Só volto pro meu velho argumento, tá cedo demais pra esse nível de performance. É muito raro encontrarmos um cara de 24 anos no MMA com todos os golpes do cardápio. Na semifinal, Usman vai enfrentar o vencedor de Brent Primos, outro ex-campeão, versus Mansour Barnou, um francês sinistro, que vem de oito vitórias por nocautes e finalizações. Aí, do outro lado da chave, passou mais um russo cabuloso, Alexander Chabili, que nocauteou Tofik Moussaev, um dos grandes favoritos a conquistar o GP com um chute bizarro na linha de cintura, que teve um efeito retardado e o Moussaev pediu para parar. Moussaev, ex-campeão do Rising. Falando em bizarro, nesse mesmo Bellator 292, algo inédito. Porque já vimos acidentes em que o lutador chuta e fratura a própria canela, tíbia. Aconteceu, por exemplo, com Chris Wideman, Anderson Silva e Conor McGregor nos últimos anos. Mas foi a primeira vez em que o lutador chutou e a perna do adversário esfarelou. Pra quem não viu, Michael Page fez isso com Goichi Amauchi na primeira interação que tiveram, aos 26 segundos de luta. De forma bizarra, o joelho do cara desfez numa lesão seríssima. Parecida com a que abreviou a carreira do Ronaldo Fenômeno Foi um misto de precisão, força e sorte de um lado com algum tipo de desgaste prévio do outro. Agora, o Goit, que estava perto da disputa pelo cinturão até 77 quilos, infelizmente vai ficar um bom tempo parado. Enquanto o Michael Page mantém a segunda posição no ranking até 77 quilos e pode disputar um Tyrell Eliminator na sequência com o jamaicano Jason Jackson para descobrir quem será quedado de novo e de novo pelo campeão Yaroslav Amossov depois. Mas é isso, grande fatalidade para o brasileiro e sorte do Michael Page, que enfrentava alguém com potencial para quedar e embrulhá-lo para presente no chão Também fica a minha singela homenagem ao Ben Henderson Um dos melhores pesos leves de todos os tempos Um cara que conquistou o cinturão da populosa categoria até 70kg do UFC Com um palitinho de dente na boca E principalmente o meu aviso claro sobre Usman, o Usman Nurmagomedov. Acho que hoje ele já seria top 5 do UFC Imagina só em três anos E claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam sobre o Belator 292 Que foi transmitido pelo canal Combate Nessa sexta-feira que passou Comentem livremente aqui embaixo As impressões sobre o Michael Page Será que agora vai? Os Nurmagomedov Magomedov será o maior peso leve de todos os tempos E o que vocês estão achando desse GP também Não esquece, por favor, de clicar na mãozinha positiva Aqui embaixo, o joinha Que é a forma de você retribuir esse roteiro em pleno sabadão e não percam claro a última resenha aqui no canal que foi a última resenha do canal que foi sobre Charles do Bronx, que tá sendo cabeça dura e isso pode atrapalhar ele de alguma forma na revanche contra Islam Mahashev, se der tudo certo em maio. Para entender a situação do Charles do Bronx e as entrevistas que ele tá dando e preocupa demais o fã brasileiro, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.